Uma das coisas mais ferradas para quem trabalha com evento social, é falar casamento, mas enfim, evento social no geral é sincronizar arquivo. Só Deus sabe quantas horas da minha vida eu já gastei sincronizando duas câmeras com arquivo de áudio ou três câmeras com arquivo de áudio. É isso, arquivo por arquivo, porque ninguém que eu conheço filma a cerimônia em um arquivo só. Era o puro e exclusivo sofrimento. Até que eu descobri um programa chamado Plural PluralEyes. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Primeiro de tudo, eu tenho que deixar um pouco claro que o Plural PluralEyes é um programa pago. Ele é da Red Giant. Quem edita já há algum tempo, conhece a Red Giant, os caras fazem os melhores plugins de vídeo desde sempre. Eu vou explicar como você... Trabalha com ele, mas sim, como você vai adquirir ele, sinceramente não tem a ver comigo, então, né, sei lá. Com o programa já adquirido, trabalhar com ele é extremamente simples. É, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os arquivos por câmeras. Por exemplo, se duas pessoas filmaram o casamento, seleciona os arquivos da primeira câmera, joga no PluralWise, os arquivos da segunda câmera e joga no PluralWise. Mas você pode fazer isso com todos os arquivos que foram filmados. Tipo, você pode sincronizar o evento inteiro se você gravou o áudio do evento inteiro. Mas eu prefiro fazer por partes. Por exemplo, eu pego todos os arquivos da cerimônia da câmera 1, coloco os arquivos da cerimônia da câmera 2 e coloco. Porque senão vai demorar muito tempo para sincronizar, mas eu, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Depois você pode botar o arquivo do áudio. Na real, não existe uma ordem para você fazer isso. Você pode botar do jeito que você quiser: câmera 1, um, áudio, câmera 2, áudio, câmera 1, um, câmera 2, tanto faz. Antes da gente continuar para a parte de sincronização de verdade, eu preciso fazer algumas observações que eu acho um pouquinho importantes. A primeira é sobre arquivos com frame rates diferentes. Por exemplo, eu filmo cerimônias em 24 FPS, mas. Às vezes sempre tem uma pessoa que filma em 60. Só que aí na hora de editar eu vou ter esse problema e na hora de sincronizar eu também vou ter. Porque quando o PluralWise reconhece que tem um arquivo em 24 e um arquivo em 60, ele vai criar a timeline em 60. Ele sempre vai criar a timeline com o arquivo que tem o maior frame rate. Como eu tinha falado antes, é, quando os arquivos são muito longos ou tem muita coisa, ou o programa tem algum problema para reconhecer os arquivos, ele vai demorar muito para sincronizar. Ainda sobre a leitura do áudio, é bem normal o PluralWise criar uma pasta chamada Drift Correct... Drift Correct... sei lá... Dr... Drift Correctado. É, e essa pasta nada mais é do que o PluralWise tentando consertar esses, pro... esses problemas que ele achou durante o áudio, tipo o áudio muito baixo ou... O áudio muito baixo, eu consigo pensar nisso agora, mas provavelmente tem algum outro problema. Quem é engenheiro de áudio vai entender de áudio melhor do que eu. Eu só filmo e edito. E certifique-se de não trocar os arquivos de lugar depois de sincronizar. Se você for organizar suas pastas, sei lá, faça isso antes de sincronizar os arquivos no PluralWise. Porque depois que tu vai pegar e jogar dentro do Premiere, ele vai embanarar tudo, ele não vai achar o arquivo, ele que você tem que procurar de novo. Então, se for organizar os arquivos, organiza antes de sincronizar. Depois disso, é basicamente a parte final. Tem um botãozinho escrito para sincronizar, você clica nele e espera. Provavelmente, não é 100% de certeza, porque às vezes isso não acontece, né? Depende muito da forma que você filma. Mas às vezes vão ficar alguns arquivos vermelhos na timeline. E esses arquivos vermelhos são os que não foram sincronizados. Seja porque o áudio dele está esquisito e o programa não reconheceu, ou porque eles tem menos de 10 segundos, ou porque o destino não quis sincronizar eles, porque isso também acontece, porque já aconteceu comigo e não acontecer nenhuma das duas coisas. Nem o áudio tá, tá ruim, e nem ter menos de 10 segundos e o não sincronizar. Mas tudo bem, não é nada muito assustador. E normalmente esses arquivos, pelo menos na minha experiência editando, nunca me afetaram muito. Sempre é um arquivo tipo, ah, de um padrinho que pegou o celular, assim, tipo, tanto faz, sabe? É, e ele sempre dá erro nesses arquivos, arquivo importante nunca, nunca aconteceu comigo não, então tá tranquilo. A próxima coisa que tem que fazer é só clicar em Export Timeline, que aí vai aparecer todas as opções, que não são muitas, todas as opções que você tem para exportar essa timeline que foi criada. Em cima, na primeira opção, onde tá está o Save to File, é onde a gente vai escolher onde a gente vai salvar a nossa timeline, e qual vai ser o nome dela? Na opção abaixo, a gente pode escolher se a gente quer salvar para o Premiere ou para o Final Cut. Eu acho que são só essas duas opções, pelo menos na versão que eu tenho. Então vamos continuar o Premiere, então mantém o Premiere aí e para a próxima opção. As últimas três opções de esporte são um pouquinho mais importantes, então eu vou dar um pouco mais de atenção para elas agora. Essa primeira opção de caixinha é uma que eu particularmente sempre deixo marcado que é para... Colorizar os arquivos que não foram sincronizados Que é essa parte do, dos arquivos ficarem vermelhos Porque se você deixar essa opção de marcada Os arquivos que não foram sincronizados Vão entrar na tua timeline depois E você não vai saber quais, quais são eles Eles vão ficar embolados ali no meio E, mano, você vai ter que conferir todos eles E isso é um trabalho desnecessário Sendo que o programa pode arrumar isso, correto? Então deixa a opção marcada Porque se tiver algum arquivo zoado Você vai saber e... É mais fácil, né? Mais fácil. Essa segunda opção de caixinha é para levar os arquivos não sincronizados para o final da timeline. O que eu, particularmente, acho uma ideia péssima. Porque por mais que ele não sincronize esses arquivos em específico, ele sempre vai deixar eles o, o, o mais próximo possível. Se eu não me engano, ele, ele usa ordem alfabética e numérica para deixar os arquivos em ordem. Então se você deixar ele para o final da timeline, você de novo vai ter um trabalho de necessário para trazer todos eles de volta. Então, deixa a opção de marcada, eu acho melhor. Aí também é contigo, se tu não quiser, vai na fé. E a terceira opção de caixinha é sobre você apagar o áudio da câmera e deixar só o áudio gravado. O áudio do gravador, o áudio da mesa de som. Também não uma parada inteligente, por quê? Porque às vezes acontece alguma coisa que não sai na mesa de som, entendeu? E normalmente a sua câmera consegue captar isso porque você está ali perto, você tá com os noivos ali filmando, então você ter o áudio da câmera é muito importante. Se você não for usar depois, apaga. Você terminou de editar a cerimônia, viu que o áudio da câmera é inútil, apaga ele, bola para frente acabou. Mas eu não recomendo marcar essa opção nesse programa porque é, de novo, uma parada que você pode evitar, um problema que você pode evitar na edição só... Resolvendo isso aqui já, entendeu? Depois disso, de resolver tudo isso, é só clicar em exportar, ele vai criar um arquivo XML E você arrasta para dentro do seu Premiere Ou na pasta que tá seus arquivos, ou pra raiz do Premiere, tudo faz, ele vai reconhecer de qualquer jeito Usar o Pluralize é bem fácil, como dá para perceber, e é uma parada muito mão na roda, assim Pelo menos pra mim, que edito, sei lá, quantos casamentos por mês eu espero mesmo que isso tenha sido útil para alguém, da mesma forma que foi útil para mim. É, como eu disse, o PluralWise é um programa pago, mas é um programa pago que vale a pena. Eu não sei se existe alguma outra opção gratuita dele. É, sempre tem, na real, né? Então vale a pena procurar. Se eu achar, eu faço um vídeo sobre também. Mas é basicamente isso. Esse é o PluralWise, essa é a forma de usar ele. Simples, rápido e objetivo. De algum desses dois lados vão estar aparecendo nas minhas redes sociais, tanto... Minhas pessoais contas da Estaca Zero. Você pode aparecer lá para ver quando vai sair algum novo vídeo ou acompanhar o nosso trabalho. E de algum desses outros dois lados vai estar aparecendo o último JFX, que pode ser útil para você também de alguma forma, né? Pode ser, pode não ser. Ficamos aí na dúvida até você me dar o feedback. Eu sou o J, esse foi o JFX, e até semana que vem.